Meu nome é Roberto, eu sou proprietário do ginásio Escalada, Brasil Adventure Sports, que fica aqui em Mogi das Cruzes. Aqui, alguns anos atrás, aqui próximo, nós já tivemos um outro ginásio de Escalada e que por algum motivo foi fechado, mas tinha um bom, bom público lá. Então a gente já aproveitou um pouquinho dessa deixa que eles tinham colocada aí no mercado, a gente trouxe o ginásio para cá com o intuito de desenvolver legal a escalada na região. O ginásio hoje está com aproximadamente 65 metros quadrados de escalada. A gente tem alguns boulders, a travessia e as paredes verticais de 9 metros. Depois, no futuro, a gente até tem um espaço maior para ampliação. Aqui na academia, aqui no ginásio, a gente procura trabalhar um pouquinho das duas partes, bem a parte esportiva e um pouquinho a parte de rocha. Então a gente tem alguns, alguns é, escaladores, amigos nossos que vêm aqui e montam via. E hoje a gente já está tendo muito iniciante. Então hoje basicamente nosso público principal aqui no ginásio são de iniciantes, que a gente está começando desde o zero a, a, a passar tudo da escalada aí para eles. E agora, recentemente, para setembro, a gente está já programando o um festival, que vai ser dia 9, que vai fazer parte da, do calendário de, de aniversário da cidade de Mogi das Cruzes. E, e a gente está aberto aí para trazer novos escaladores e a gente co queria convidar o pessoal de São Paulo, aí, de outras regiões, para vir conhecer o ginásio e passar um final de semana com a gente, aí e vir escalar um pouquinho com a gente.